Vão precisar de tecido à vossa escolha, não vou dizer a medida, mais à frente eu vou explicar qual a medida correta, porque há vários tipos de molas, ou seja, a largura são todas diferentes, como podem ver. Há de plástico, há de metal, vários feitios, por exemplo, esta aqui, a largura é maior do que esta, e vocês têm que escolher a mola que pretendem. Entretanto, vou dizer o resto do material que necessitam. Vão precisar também de 20 cm de elástico. Também não vou dizer a largura, porque é mediante a mola que vocês escolherem. Mais à frente vou dizer as medidas exatas. Tesoura, o passa-fitas ou um alfinete bebê, bonecas, de 4 molinhas de molas de pressão, o macho e a fêmea, o alicate de molas de pressão e o respectivo furador, fita métrica e máquina de costura. É mediante a mola que vocês escolherem, como vocês podem ver, as medidas são todas diferentes. Umas são mais largas, outras são mais estreitas e há várias cores, vários feitios. Eu vou optar por esta, mas eu vou explicar também as outras molinhas para vocês poderem ver como fazer. Esta molinha, vocês têm que medir a largura por onde vai passar o tecido. 2,5. Portanto, vou colocar aqui a minha medida 2 centímetros e meio tem que contabilizar o dobro por isso é mais dois centímetros e meio mais um centímetro da costura mais um centímetro da costura então o total é portanto aqui é cinco mais um seis seis centímetros a largura do tecido vai ser 6 centímetros Agora, o comprimento são 35 centímetros. 35 centímetros, comprimento por 6 de largura, que é para esta molinha. Agora, vejamos, por exemplo, esta aqui, que tem a medida de 2 centímetros. Então, vou colocar aqui 2 centímetros, mais 2 centímetros, que é o dobro, mais 1 centímetro, que é para a costura. Então, o total é... 2, 4, 5. 5 centímetros a largura do tecido. Portanto, vai ser 35 centímetros vezes 5 centímetros para esta mola. A medida desta é 2,5. Esta mola e esta é o mesmo tecido, 35 vezes 6 centímetros. E vocês têm que fazer assim as contas. Pronto, o elástico, por exemplo, para 6 centímetros, são 20 centímetros de elástico, 2 centímetros e meio. Agora, por exemplo, este aqui, que é estreitinho, tem que ser um elástico, também é 20 centímetros, mas, como por exemplo, este elástico de 1 centímetro, tem que ter um pouquinho de folga por causa do tecido este elástico de 1 cm e assim sucessivamente, vocês agora só têm que ver, quanto menor for a largura do tecido, menor também a largura do elástico. O comprimento é tudo igual, 20 cm. Então, vamos agora começar o passa-fitas ou alfinete de bebé. Vou optar por alfinete de bebé e vou colocar numa das pontas do elástico e vai ficar assim. Agora, o tecido, vou dobrá-lo direito com direito e vou alfinetar o elástico, este tem o alfinete pé, é nesta ponta que não tem. Vou juntar aqui em cima, numa das pontas, é um pouquinho, não é bem no meio, é mais para o lado esquerdo do que propriamente no meio. Vou deixar ficar um espacinho maior aqui deste lado. Vou alfinetar, assim. Não é no meio, é mais um bocadinho para o lado esquerdo. Vou agora à máquina de costura, vou iniciar aqui a costura arrematando. Passo por cima do elástico, volto atrás e passo duas vezes para ficar bem reforçado o elástico. Depois venho para baixo e cozo na varinha até aqui abaixo. Não passo para aqui, deixo ficar aberto para poder virar e faço o arremate. Já cozi. Pusir até baixo, agora com virar bonecas, vou virar. Agora com o pozinho, vou arranjar aqui o cantinho de cima. E agora vou colocar a costura de lado. E vou puxar o alfinete para baixo, assim, tendo o cuidado do tecido ficar direito e não ficar torcida. Assim. Esticam um o elástico e veem que realmente a costura está do lado. Vou tirar o alfinete. Vou prender o elástico agora nesta ponta. Vou também reforçar a costura. Como vocês veem, já reforcei a costura. Vou esticar o tecido. E prender com uma mola ou com um alfinete para o tecido não ir para cima. Sim. E agora, esta argolinha, vou encaixá-la aqui. Vou dobrar, faço uma dobrinha, mas faço outra para dentro, para poder esconder a costura. E agora vou à máquina de costura e vou cozer aqui uma costurinha também reforçada. Como vocês veem, já fiz a costurinha aqui reforçada, está aqui um soltinho. Agora para finalizar é só colocar aqui a malinha. Vou também esticar o tecido... Vou prender com o alfinete e agora com o furador vou furar um centímetro e furo. Agora do lado que está aqui a molinha, eu vou colocar também esta molinha achatada. Ficar assim. Vou colocar o um macho por cima. e faço pressão para poder marcar deixo ficar um espaço para a chupeta portanto eu vou dizer qual a medida são 3 cm da mola macho até a fêmea são 3 cm e agora vou também colocar a chatada por trás e a fêmea aqui por baixo e vou também apertar e pronto está finalizado agora é só fechar e fica assim agora coloco aqui a chupeta fecho e, e fica assim e esta molinha esta parte aqui é onde vai colocar o tecido assim Fecha e fica preso à roupa. E a mamãe escusa-se preocupar quando ela cair da boquinha, porque não vai cair ao chão devido a estar aqui preso na roupinha. Agora uma dica, se vocês quiserem tapar esta costura, podem colocar aqui um lacinho. Como é menina, fica bem aqui um lacinho. Com uma linha e agulha, cosem e fixam aqui. Tenho aqui outras para vocês poderem ver. Como esta aqui é mais estreita, o comprimento é sempre igual, a largura que é diferente devido à largura da mola. Porque como vocês podem ver, é mesmo muito estreitinho aqui e a mola é grande. E espero que tenham gostado e se gostou não se esqueça de clicar em gostei e deixe ficar o seu comentário. Muito, mas muito obrigada por ter assistido e espero por si no próximo vídeo e até breve. Beijinhos!